União e diálogo, comprometimento e competência tecnológica, ética nas relações, participação e posicionamento social, serviços de excelência à sociedade. Essa é a missão do CREAMG Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais uma autarquia federal criada em 1934, responsável por regulamentar e fiscalizar o exercício dos profissionais que atuam nestes setores, inibindo a atuação de pessoas sem habilitação legal. São mais de 85 anos atuando de forma efetiva na missão de garantir mais segurança para a sociedade e para todos os profissionais habilitados. Coibindo a atuação de pessoas sem habilitação legal nas áreas de engenharia, agronomia e outras. Buscando a excelência na entrega de melhores serviços a todos. O CREMG entende que diversos processos precisam ser reavaliados e está motivado a construir mudanças reais em suas estratégias institucionais, disposto principalmente a caminhar em direção ao novo em busca de melhores processos, uma comunicação mais assertiva e a oferta de serviços cada vez mais simples e diretos para você. Por isso, o CREA-MG está evoluindo para um novo momento. A implementação de um sistema integrado e online, o CITAC na versão MG uma forma planejada para garantir mais benefícios e facilidades a todos os profissionais, órgãos e empresas que contam com os serviços dessa autarquia, estabelecendo, assim, uma ponte digital. O novo sistema foi criado com a intenção de proporcionar uma visão sistêmica de todos os serviços oferecidos pelo CREMG otimizando processos e movendo uma das autarquias mais importantes do país em direção ao presente, que já nos pede mudanças, e ao futuro, que nos exige transformação. O novo sistema oferecerá possibilidade de atendimento 100% digital, redução do tempo de atendimento, disponibilidade de análise virtual de processos. Acompanhamento online do status dos atendimentos. Mais velocidade na obtenção de informações. Esse novo sistema representa a responsabilidade do CREAMG em oferecer cada vez mais excelência nos serviços prestados a você, integrando processos organizados, fluxos de informações e tornando os serviços que você utiliza mais simples e digitais marcando um novo ciclo de mudanças e inovação, focado na sua necessidade. Participe desse novo momento do cre e seja parte da nossa ponte digital.